Olá, meus amigos e minhas amigas, olha só, gente, vamos fazer aqui um assento, gente, um assento com dois pneus de carro, esporte, e dois pneus de moto, gente, então aqui o que é que acontece? Aqui a gente vai pôr aqui um pneu nessa posição, vai parafusar, ok, aqui, a gente vai ver esse outro aqui, a gente vai cortar o meio, e vai fazer os braços, gente, aqui, gente, vou ter que fazer um assento aqui, muito legal, ele vai encar ele vai ele vai ficar aqui, ó aqui essa, Nós vamos usar aqui essa tábua aqui Eu vou pôr essa roda aqui em cima, ok? Vou pôr essa roda aqui em cima E vou riscar certinho A roda aqui pra gente encaixar Legalzinho aqui Pra gente ver como é que fica Aqui eu vou pegar aqui uma caneta, ó E vou riscar aqui dentro aqui, ó vou Mostrar aqui, ó Então aqui eu vou, eu, eu vou riscar aqui, ó Eu vou riscar aqui no, no pneu certinho Ok, ó Vou riscar aqui e vai, e vai ficar isso aqui, ó Olha só Então aqui eu achei o tamanho do pneu o que vai por dentro da roda? Agora eu achei aqui o centro com a trena, Medi aqui, se me dividi certinho aqui, e dividi assim. Então eu achei o centro é esse aqui. Mas só que eu vou querer um 2 centímetros a mais, porque essa aqui é por dentro e que é por fora. Então uma tem 42 e eu tenho 46. O que é que eu fui? Eu fiz, eu medi aqui, ó. Aqui eu vim aqui, medi aqui. Olha só, medi aqui. Então deu 46, certinho aqui, ó. Então, eu fiz um. Eu fiz ali um compasso, um gabarito com. 23, que é o centro, tá bom? Aqui, ó, peguei aqui dois pregos aqui, ó, então, uma ripa e fiz uma com 23. Então eu vou vir aqui, vou pregar aqui no centro, vou pegar aqui, pregar aqui no centro certinho e vou, e vou fazer essa, essa, essa marcação, tá bom? Pronto. Eu pego aqui, ó, eu pego aqui, aí eu, eu vou fazer aqui, ó. ó. Ó, em cima do risquinho aqui, bonitinho Agora eu já cortei essa aqui Essa aqui vai por baixo, por dentro Ela vai nesse formato, ó Ela vai ficar assim, ó Ela vai ficar um encaixe aqui, ó Ela vai ficar esse encaixe assim, ó Que é pra poder Ela não correr, para poder ir pra ficar mais forte, ok? Agora eu vou ter que Pôr pra esse pneu aqui Que aqui é o encosto Olha aí, ó Certinho, ó. então essa aqui ela vai aqui em cima. E essa aqui, ó, eu falei com ela entendeu. E essa aqui vai aqui, ó. ó maravilha! Então, aqui agora eu vou terminar, vou pôr espuma, vou pôr um tecido, um, um couro aqui, tipo um couro sintético. Aqui olha só, eu fui no centro de São Paulo, paguei 25 reais nessas duas espumas, aonde nós vamos pôr uma aqui em cima para nós para quando sentar ficar macio, eu comprei muito grossa, tem que ser um pouco mais fina. E aqui é onde um, nós vamos encapar a outra aqui, ó. Que é um pouco maior, que é para o assento. E aqui, gente, para nós trabalhar bem legal. E aqui também nós, nós, nós vamos ter esse couro sintético aqui. Paguei 8 reais em um metro por 55 Ok? Então, vamos ao trabalho. Vamos lá! Então aqui eu vou, eu vou, só, eu vou só vindo aqui, ó, e vou abastecer o meu grampeador. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou esticar aqui e vou esticar aqui pra nós poder começar a trabalhar. Agora aqui, ó, eu vou pôr coladinha aqui, ó, vou pôr aqui certinho aqui, eu vou vir aqui com o meu grampeador, eu vou imprensar aqui, gente, olha aí, ó. Já foi, certo? Então agora aqui, ó, eu venho aqui, eu não vou esticar muito não, gente, vou esticar só um pouco aqui, ó, esticar aqui e vou vir aqui, dobrar aqui, gente, Ó, oh, e vou vir, vou grampear aqui, ó. Olha só, coloquei bastante grampinho, ó, para segurar. Aqui agora, olha como é que ficou aí, ó. Então aqui agora, ó, é só, ó. Prontinho, ó. Já fiz aqui os estofados, tá ali guardado pra não, pra não rasgar. Depois nós vamos montar. E aqui, gente, agora eu fiz assim, ó. Coloquei aqui, furei aqui um buraco. No, coloquei, coloquei aqui em cima, Furei um buraco aqui. Aqui, por aqui, ó, tem um, coloquei ali umas arruelas, aí tem dois agora vou furar o pneu vou usar aqui uma broca estou usando uma broca de aço rápido mesmo vou furar aqui pneu. Agora eu vou cortar esse pneu aqui ao meio, ó, certinho, centralizado. Tem, tem que ter o mesmo tamanho, cortar ali ao meio pra, pra, pra fazer os braços. Cortei aqui o pneu ao centro, ó. Lá embaixo também. Agora eu vou cortar aqui o aro. Aqui eu cortei aqui, ó. Ok, legalzinho. Agora aqui, ó, cortou o melhor possível, ó. Não, não ficou o arame Ficou a borracha Voltou a cobrir o arame aí, ó, ó Aqui, ó. ó Você não vê nem o arame aqui, ó Então o arame, o arame da moto Ou do pneu A moto é muito forte o pneu, então Ficou tudo bonitinho aqui, ó Passo da... Daqui, ó Olha só como é que tá ficando. Coloquei outro aqui, tá um pouco escuro já. E é isso aí, gente. Perdoa a bagunça aí, que eu tô trabalhando aqui na minha garajinha. Aqui, aqui é a minha churrasca, Morreu né, um monte de bagunça que tem aí, ó. Então, por enquanto, tem lenha aqui, ó. Tem planta. Prontinho aqui, ó. Aqui já tá legal. fazer aqui dentro tá, já, já tá um pouco escuro, gente, aqui, ó. Então para fazer aqui os braços, ó, legalzinho, ó. Aqui eu coloquei aqui o, o encosto Olha só, depois eu vou tirar, vou aspirar Esse aqui é pouco, caiu, certo? O pneu tá bem lavadinho, ok? É um pneu usado, mas um pneu bom, ó Pneu novo ainda, eu coloquei o mais novo embaixo Ok, então aqui eu vou, eu fiz essa parte aqui, ó Aqui como vai ficar pra dentro, eu não, eu não vou pôr nada não Entendeu? Então eu fiz essa parte aqui pra encaixar certinho aqui, ó Vai encaixar e, a, e não vai sair por nada Então aqui, ó, então legal, já, já coloquei aqui, ó esse... Olha o encosto aqui, gente. O encosto aqui é isso aqui, ó. Ó, o encosto vai ficar assim, ó. Já tá todo projetado, le, legalzinho, ó. Então eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver se ele vai ficar aqui certinho aqui, ó. Depois eu vou parafusar aqui por tal, ó. Vamos ver, ó. É isso aí, ó. Olha só aqui, ó. Aqui eu coloquei, encaixei, ó. Encaixei aqui por dentro, igual... Igual encaixe aqui uma... Aqui eu não coloquei espuma, certo? É só uma tábua, ok? Ok. Aqui ó, filho rei das outras. Aqui eu vou encaixar aqui para passar por fora, aqui ó, para ficar legal. E depois eu vou comprar uns parafusos do douradinho. Eu não tenho hoje, ó, eu não tenho parafusos do douradinho, douradinho, então eu vou parafusar certinho aqui para ninguém ficar vendo lá dentro, ok? Legal, né? E se eu, se, se eu colocasse nesse aqui ia ficar caindo sujeira aqui dentro, então eu vou vedar esse aqui, gente. Sinceramente eu não teria conseguido se não fosse principalmente a Tico Tico, gente. A Tico Tico me fez, me proporcionou, gente, um, um belo trabalho aqui, onde eu fiz essas, essas rodas aqui, maravilhosas. Aí, ó, tá entendeu? Isso foi muito bom, gente, aí, ó. Olha só, gente, acabei aqui, ó. Aqui legal, bonitinho, ó. Ok, tudo reciclado. Olha, tudo reciclado aqui, ó. não esse couro, o resto foi tudo reciclado. Agora aqui, vocês viram aqui, ó, legal, então eu vou, vou virar aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó, eu vou acabar aqui a, a corção, tá um pouco sujo de pó, de, deixa eu limpar aqui. Olha só, essa, essa tampa aqui, ela sai, como vocês já viram, ela tem um encaixe para não rodar, aqui ó, só pô aqui, ó, legal, encaixou aqui. A galinha cantando lá, ó. Eu ouvi mais tarde. Tô aqui, ó. está feito aqui o meu, o meu banco. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Deu um pouco de trabalho. Mas até que enfim a gente terminou aqui o nosso... A nossa banquetinha de pneu, gente. Muito bom. Maravilha. Ó. Dá até para balançar, ó. Gente. Se vocês puderem ajudar o canal Zé Maria Lima aí, gente. O canal Zé Maria Lima tá precisando da sua inscrição. Um forte abraço aí, gente. E até o próximo vídeo. A gente tá. Aqui distraindo um pouco da construção civil. É só construção, construção, construção. Então a gente põe esses vídeos assim pra gente poder aí distrair um pouco, tá bom? Obrigado a vocês que estão compartilhando meus vídeos nas redes sociais, indicando para parentes e amigos, gente. Tem muita gente indicando o meu canal. Gente, muito obrigado. foi um forte abraço. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, para todos os vídeos cair diretamente para vocês. E não esquece, gente, de ir lá no canal Rob do Zé canal Rob do Zé tá o passo a passo, ó. Dessas cadeiras tudinho aqui que eu fiz aqui, ó. canal Rob do Zé tá lá. Tá bom? Foi! Forte abraço, gente!